O município de Papanduva está de parabéns à presença do governador Carlos Moisés, trazendo cifras aí importantes para o município e, claro, que também reflete na região do Planalto Norte. Papanduva fez agora, dia 11 de abril, 68 anos de emancipação. Com esse grande presente do governador, mais de cinco, quase 5 milhões e 200 em equipamentos agrícolas e pavimentações ajudam a alavancar ainda mais o nosso progresso. Quero, em meu nome do vice-prefeito Jaime, de todo o nosso grupo diretivo, agradecer ao governador Moisés, deputada Paulinha, secretário Juliano, todos que ajudaram a esse momento histórico. O maior repasse de recursos feito por um governo do Estado, por um governador de Estado, na história do nosso município. O senhor está trazendo, claro, cifras elevadas aqui para o Planalto do Norte, o senhor esteve agora em Joinville, participou da feira do Comércio Exterior. Como é que o senhor vê esse comércio exterior aqui para essa região, nesse investimento, visto que está sendo falado muito em rodovias? É todos os investimentos que a gente está fazendo em portos, aeroportos, a nossa decisão de buscar, batalhar por um hub logístico em navegantes também, né, como aeroporto, né, aeroporto de cargas, é, o investimento em ferrovias, o investimento no voo regional com a redução do ICMS por, pelo combustível de aeronaves, para quem voa em seis ou mais aeroportos, sai de 17% para 7%, tudo isso faz com que a gente incentive, né? é, todos os acessos dos portos serão duplicados, todos sem exceção, a intervenção em todas as regiões de Santa Catarina, todos os portos terão a infraestrutura necessária e planejamento do governo do estado, assim como corredores logísticos, como eu mencionei aqui, a própria ferrovia, a ligação com uma malha ferroviária nacional e internacional a partir de Cascavel. Então, tudo isso faz com que a gente consiga trazer insumos, elaborar produtos e agregar valor aos produtos catarinenses e fomentar o comércio. Para além da estabilidade que nós tivemos no enfrentamento da pandemia, né, um Estado que menos fechou, um Estado que regrou as atividades, logo abriu, nunca mais fechou, tem a menor taxa de letalidade do Brasil. Isso tudo é, é, é atividade em parceria com os empreendedores. Quem empreende e gosta de transformar, o seu entorno, gosta de transformar o ambiente que vive e o Estado tem que ser o facilitador dos empreendedores Estamos aqui prestigiando o nosso governador junto com o prefeito aqui de Papanduva para anunciar esses investimentos aqui para a cidade de Papanduva Mafra também já está acontecendo muita coisa já e nas próximas semanas temos aí um agendamento já para início de maio que o governador estará em Mafra para fazer os anúncios em Mafra também em Mafra aí é, é, eu até fico emocionado ao comentar sobre os valores dos investimentos que estão vindo para a Mafra, quase 100 milhões a Mafra estará recebendo do Governo do Estado, então a gente vê que o governador Carlos Moisés está com um olhar diferenciado para os municípios, realmente é, criou um governo municipalista, qual está realmente repassando recursos para os municípios, para os prefeitos que tenham condições de fazer a gestão. Presente presença do governador Carlos Moisés na coletiva de imprensa aqui no município de Papanduva, na prefeitura do município, governador respondeu todas as perguntas que lhe foi questionado, o governador Carlos Moisés, mais uma vez, comparecendo no Planalto Norte, a última vez que esteve aqui foi no mês de maio do ano passado, no município de Itaiópolis, quando também trouxe é, recursos para o município itaiopolense e hoje é Papanduva.